Olá! Nesse vídeo, eu irei ensinar como utilizar o site no Google Chrome. Primeiro, abra o site. Fecha a página que abre junto com o site. Copia o link que é fornecido pelo site. Abra o Google Chrome. Digite ou cole o link. A interface será aberta e você poderá utilizar o programa. É isso, pessoal. Obrigado.